Estou saindo agora aqui ó, do exame que eu fiz colonoscopia e endoscopia. Nesse mais Day de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais por que fazer esse exame e as tecnologias que vêm é, para aumentar a detecção. Tudo de bom para o senhor, eu viu? Amém, vai com Deus. Amém. Oi, boa tarde, meu nome é Monique, eu sou médica gastroenterologista, trabalho aqui no setor de endoscopia com o Dr. Rodrigo. O mês de março é o mês de prevenção do parceiro retal então se você tem mais de 45 anos e nunca fez o exame de colonoscopia, é importante fazer para rastrear. E, inclusive, a gente está fazendo um estudo aqui no, no setor agora, com um dispositivo que já tem vários estudos em outros países, mostrando que ele aumenta a detecção de pólipos, de, de alguns achados no exame. Você teria ele para mostrar, doutora? Tem. É. Mostra aí, olha que legal. E ele foi desenvolvido por vocês aqui, é uma tecnologia é brasileira? O que que é? Não, é uma tecnologia que já existe, não foi a gente que desenvolveu. Uhum. É, chama Endocuff, é um dispositivo acoplado na, na pontinha do colonoscópio. E ele ajuda, facilita na, na, durante, é, a exposição, durante o exame e aumenta a detecção dos adenomas, dos pólipos. Muito bom, muito bom. E foi usado em mim hoje? Foi usado em você hoje. Ah, que maravilha. Então, hoje eu faço parte desse hall de pessoas que ajudaram vocês a desenvolver e... É, na realidade, é com os resultados desse é validar, validar. a, a, a técnica. Doutor, Exatamente. e aí, o que você me diz disso? Quantos por cento de aumento de detecção? Nós vamos é ver ao final do estudo, né, onde a gente compara o grupo que usou o dispositivo e o grupo que não usou, para ver a diferença nessa detecção. Mas é estimado pelo menos um aumento aí de no mínimo uns 10% de lesões. Ah. Então, aumenta bastante. E aí, palavra final, o que vocês querem dizer para as pessoas que precisam fazer isso e como que eles podem contar com vocês? O câncer de intestino é o segundo e o terceiro, dependendo do sexo, mais comum. Então, também é um exame que tem maior capacidade de prevenção, encontrando na fase inicial, a lesão ainda é benigna e é tratado durante o exame. Então, é importante que todos, a partir dos 45 anos, venham fazer se tiver caso na família, a gente antecipa a partir dos 40, para poder fazer a detecção na melhor fase. Muito obrigado, doutor. É. Foi sensacional o exame. Saúde é assim que se faz e nós fazemos.